Você sabia que uma boa noite de sono reduz o estresse, alivia as tensões, ajuda no raciocínio, na memória, no humor, rejuvenesce a pele e ajuda o sistema imunológico? No vídeo de hoje vou te mostrar um produto que vai te ajudar a conquistar tudo isso. Silvia Gonçalves, do Mulher Mais de 40 E por aqui eu falo sobre O universo feminino dessa Mulher Madura que vos fala Fisicamente falando, uma boa noite de sono Depende de um bom colchão E de um travesseiro Que funcione pra você E por falar em travesseiro Eu quero te mostrar esse travesseiro Da One Sleep, que é O Snow Esse travesseiro tem muita tecnologia E praticidade envolvida como? Calma que eu vou te contar tudo que essa belezinha pode fazer por você. Mas antes, aproveita agora se inscreve aqui no canal, Silvia Gonçalves. Aproveita para ativar as notificações para você ser avisado que quando tiver vídeo novo no canal, você vir assistir. E olha, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita para curtir esse vídeo, combinado? Agora eu vou te mostrar como que veio o travesseiro Snow. Ele vem aí, olha, nessa caixinha que você nem acredita que tem um travesseiro, mas tem nessa bolsa pink, que é uma graça. E dentro vem umas instruções para você ter uma boa noite de sono, dicas. A Onesleep faz isso para te dar as melhores orientações. Bom, agora eu vou tirar o travesseiro daí de dentro da bolsa. E olhando assim, parece até que ele é pequenininho, miudinho, fininho, mas não é nada disso. Conforme você for tirando ele de dentro da embalagem compactada a vácuo, ele vai tomando a sua forma. Na verdade, o travesseiro ele vai precisar de três horas e eu registrei os momentos aonde ele está inchando. Dá uma olhadinha. Uma hora depois... Duas horas depois... Três horas depois... Existem três tamanhos de travesseiro O King, o Queen e o padrão Esse aqui é um tamanho padrão Com 50 centímetros por 70 de comprimento E 16 de altura Esse travesseiro da One Sleep, o Snow Ele vem com essa capa feita em malha de bambu E ela garante um frescor na hora de dormir O aquecimento que a cabeça da gente pode proporcionar É um tecido mais frio, ajuda Ajuda na parte da transpiração, além de ser uma malha de um toque, assim, olha, é muito macio. E essa capa, ela guarda os flocos de espuma que possuem memórias. A espuma possui tecnologia construtiva em Memory foam Flakes, que são os flocos de espuma de memória. E esses flocos são combinados com partículas de gel infusas no travesseiro, auxiliam na absorção e distribuição uniforme da pressão exercida pela cabeça e pescoço, aliviando e prevenindo a ocorrência de dores causadas por pontos de pressão. O outro diferencial que esse travesseiro tem é que ele é totalmente regulável. Se você gosta de travesseiro alto, ele vai te atender porque são 16 centímetros de altura e uma densidade que deixa bem confortável para quem costuma dormir de lado. Lembre-se que você tem sempre que avaliar a altura do ombro até a cabeça. O travesseiro ele deve entrar nessa distância para te dar conforto e manter sempre a sua coluna totalmente reta com o pescoço. Porém, se você gosta de travesseiros um pouco mais maleáveis ou dorme também, tanto de bruço quanto de barriga para cima, você pode regular esse travesseiro do jeito que você quiser. Basta você retirar essas espumas e ir afofando o travesseiro e ir percebendo qual é a maciez e a altura mais desejada para você. E essa quantidade de espuma que você retira, claro que pode entrar em outro travesseiro e acaba que você comprando um, dependendo, você pode até conseguir mais mais de um. Olha que legal. E quando a gente fala de ajustar a altura, isso já te dá uma tranquilidade para as compras online. Sabe por quê? Porque a chance de errar é pequena. Quando você tem um travesseiro que ele pode ser ajustável de acordo com a sua necessidade e com o seu conforto, a compra começa a ficar mais assertiva, porque a chance de errar é bem pequena. Concorda? Não sei se você sabia, mas um travesseiro, ele precisa ser trocado a cada dois anos olha, eu não sabia disso e só descobri depois de pesquisar e preparar esse vídeo pra trazer aqui pro canal. E eu quero saber me coloca aqui nos comentários se essa é uma informação que você também não sabia ou se você já troca seus travesseiros aí a cada dois anos me conta aqui. E se você ficou interessada em adquirir uma belezura dessa aqui para garantir uma boa noite de sono, eu vou deixar aqui no box de informações o link para você ir direto lá no site da One Sleep e comprar o seu travesseiro Snow. Ah, e aproveita para usar o meu cupom de desconto, tá tudo aqui embaixo no box de informações. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as novidades que saem por aqui sobre o universo. Feminino da mulher madura, curte esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Um grande beijo para você, até a próxima. Tchau, tchau!